Já foi calculado quantas famílias dependem dessa baía? Quantas ainda precisam dela para tirar seu sustento? Quantas mataram sua fome? A Babitonga resguarda a sobrevivência de centenas de famílias de pescadores artesanais. É um grande berçário de peixes, caranguejos e mariscos, que sustentam um enorme potencial pesqueiro e a base da segurança alimentar da população costeira em toda a região sul do país. Outros setores da sociedade também possuem interesses na Bahia, como a maricultura, turismo e os portos. As propostas de modernização do Porto Público de São Francisco do Sul, por exemplo, não estão sendo levadas adiante pelo poder público, pelo contrário. Vemos uma relação promíscua entre alguns governantes e investidores com objetivos de privatizar as águas e benefícios que a Bahia oferece para poucos. Enquanto a sociedade tem de arcar com os prejuízos sociais e ambientais desta barganha. Ah, a princípio é estamos que querendo instalar uma, uma TGB aqui, Terminal Galera Babitonga de granel, e aqui no lado de baixo... A, a... Norte Sul, bobinas, né? Nós vamos ser retirados do local. Muitas pessoas estão aqui há anos e anos e anos já. Vão ser retirados. Vão ser retirados como tirar um capim jogado no lixo, porque não tem como. Como é que vai, vai não conviver com o um porto aí? É barulho, é poeira, é óleo, é tudo quanto é coisa de ruim. Estão acontecendo com ele construir o maior silo do mundo. E o pescador vai viver do quê? É a gente que já está aposentado, mas e os filhos, os netos, o que é que eles vão, vão, vão sobreviver do que? Se eu peço a maioria do pessoal vive em tudo da pesca. O que vai me afetar bastante nesse empreendimento do porto que está vindo é a minha área pesqueira. Bem no local do porto é de hoje de manhã eu fui pegar camarão, então já vão me tirar essa parte. O outro forte que eu tenho na minha pescaria é a Miraguaia e vai... O local onde eu peço, é bem onde vai sair o canal de acesso ao porto. O pescador vai querer lançar uma rede ali, não vai ter mais como lançar. Se a marinha te vê, vai preso tu, a tua embarcação, vai preso tudo, tuas tu redes de pesca. O pescador vai se acabar. O pescador vive no camarão, vive no siri, vive no parati, vive no atanhota. Depende disso para sobreviver. E no momento que vai, essas coisas vão, vão se alastrando, Vai tirando de, de pescador. E o pescador é a nossa sobrevivência é isso. Entendeu? Se nós largarmos a nossa pesca e trabalhar de pedreiro, nós vamos morrer de fome, porque não sabemos ser tão tijolo. Nós pescadores não podemos encostar perto do porto. Tem a distância por causa dos navios da do Nós vamos ser prejudicados, não vamos ficar com pedaço lá em cima. Abre outro lá em cima, nós vamos ser mais prejudicados ainda. Aquela região ali de navegação vai ficar muito. Difícil de pescar naquela área por causa da, do tráfico de barco, de barcaça. E ali vai ficar muito difícil. Para nós, empreendimento é, não tem nada de, de favorável. Na nosso meio de opinião, no nosso meio de conhecimento, tudo isso que eles vão fazer vai dar um grande impacto na, na área de pesca, no meio ambiente. Tenho certeza disso aí. Se as dragagens e explosões ocorrerem conforme está sendo previsto, os pescadores correm o risco de testemunhar o maior desastre ecológico e social causado ao coração da Babitonga. A gente vê quando faz uma dragagem, quando estourava aquelas pedras lá no, na Baía Babitonga, a quantidade de peixe que aparecia muito aqui no, no mar. Tinha pescador que muitas vezes deixava de não, não ir pescar para ir catar o peixe, porque o peixe sai tudo abobado, sabe, a explosão que dá no, no fundo do mar. Explode o vidro do peixe, o peixe boi era garupa, era, era badeja, era pescada, era pescadinha branca, é tudo quanto raça de peixe. Tudo coisa que for, era estourado na, na, no fundo do mar lá não, para arrebentar aquelas lajes. Outra coisa, essa dragagem que eles vão fazer lá, quantas toneladas de camarão vai ser morto? Quantas toneladas de peixe vai ser morto? Além da morte imediata de peixes e outros animais, a pesca será paralisada por meses ou anos, devido à poluição das águas, ocasionada pela gigantesca pluma de sedimentos contaminados que passará a dominar o cenário da Bahia. Mesmo assim, as licenças ambientais para estes empreendimentos estão sendo concedidas pelo Governo do Estado de Santa Catarina sem o devido cuidado. Conforme os rimas apresentados nas audiências públicas, os sedimentos que estão no fundo da Bahia estarão em frequente suspensão, impossibilitando de algumas formas a utilização da, da comunidade pesqueira da Bahia. Eu digo para vocês, é de extrema importância não negociar o território pesqueiro. Caso alguma empresa venha fazer pesquisas, ou que vocês respondam questionários, não façam sem ter a garantia de que o Ministério Público Federal está acompanhando todo esse trabalho. Tem tem gente aí que está se vendendo por dois, três panos de rede, quer dizer, eles vão comer aquela rede ali? Vão pescar onde? Eles pegam rede e vão pescar onde? Se eles, não, se eles vão proibir tudo de pescar. Onde é que eles vão pescar? Prometeram um monte de coisas né? falando que ah, o Porto vai sair ali, mas nós vamos gerar emprego para vocês, nós vamos dar curso, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso já faz que quase um ano de lá para cá desapareceram. Segundo o que eu fiquei sabendo, eles estão trabalhando só com as pessoas ali da região de São Francisco. Né? É, parece que, segundo a gente ficou sabendo, que eles estão ganhando cesta básica, estão tão ganhando motores de popa. Embarcação, redes Então por isso eu peço que a colônia de São Francisco do Sul saia de cima do muro ou saia dessa capa que eles estão escondido e venha nos defender Os empreendimentos vem é, com suas audiências públicas é, tipo querendo manipular os pescadores e muitos pescadores não estão tá sabendo o que está acontecendo E a gente observa que o empreendimento ele entra devagarzinho, ele vem trazendo pessoas, ele vem trazendo gente, ele apresenta certos benefícios individuais para algumas pessoas. As pessoas normalmente acabam se rendendo por uma fragilidade, seja econômica, seja familiar. Quando a pessoa se toca que ela está defendendo um interesse oposto ao dela, é tarde. Vão trazer emprego um para nós. diz que vão trazer. Mas você vai vir em firma terceirizada, vai pegar o pessoal tudo de fora. Daqui, que pescador quer é pescador, ele nem estudo ele não tem. Como é que ele vai pegar? Para ficar varrendo o pátio? Então fica na pesca? Eles até ofereceram o curso, só que, sinceramente, eu sou pescador. Eu não vou fazer um curso do Senai para ser pedreiro, para trabalhar na obra e depois ser dispensado. Então, essa parte não me interessa nem um pouco. Esse negócio de dizer que vai dar tantos empregos, não vai dar. Isso tudo mentira. Porque eles vêm, põem máquinas modernas e o pescador vai ficar vendo navios. Pescador não quer nem ser pedreiro, nem carpinteiro e nem servente. Quer ser pescador. E quer defender o seu território que estão invadindo com esses portos aí. Eu sou pescador, moro aqui. Não no portinho da Caieira, eu só queria mandar uma pergunta para os homens da TGB, o porquê que no projeto deles, né, que quando eles fizeram as fotos aéreas, que isso aqui tamparam com a peneira, que virou tudo de mato. Onde é que está a nossa comunidade daqui? Eu só queria fazer essa pergunta a eles, e também gostaria de ter uma resposta. Né? Outra coisa, a sondagem que eles fazem, né, eles só vêm com a maré estufada cheia, Nunca é seca, quando aparecem as lajes, os pontos da, da, das pedras da, de fora, né? É tudo tampado assim, que nem fosse tampado assim com uma peneira. Né? Isso eu queria saber o porquê, eu queria uma explicação sobre isso. Se nós que somos nascidos e criados aqui não temos nosso direito de pescar, como é que, o, que as grandes empresas, grande indústria têm direito de chegar aqui e construir porto, construir outras coisas e tirar o direito do pescador? Né? Então por causa disso que nós temos que lutar antes antes que faça para nós defender o nosso patrimônio. A Carta de Itapuá, documento redigido e assinado pelos próprios pescadores contra o licenciamento de grandes empreendimentos que ameaçam a sustentabilidade da Bahia. Foi lançada em março de 2016, no primeiro congresso dos pescadores artesanais em defesa dos territórios pesqueiros da Babitonga. A Carta de Itapuá vem para mostrar esse caminho. Com ela, nosso movimento de defesa e luta pela regularização e demarcação dos territórios pesqueiros artesanais da Babitonga. Por este documento, se exige que todos os processos de licenciamento ambiental sejam suspensos, até que o território pesqueiro seja mapeado pelos pescadores em conjunto com o Ministério Público Federal. Pescadores da Babitonga unidos, a luta está apenas começando.